O desencontro não é só no que tange o que é físico, né? Não necessariamente são dois corpos seguindo em direções diferentes. O pior desencontro é quando se tem presença. Porque a presença, ela é, ela é carregada de subjetividade, né? Vai muito além do que se vê. Hum. Quando, no mesmo espaço, você reúne duas, ou três, ou dez pessoas que, apesar de se gostarem, trazem um monte de nó entalado na garganta e... Uma bomba relógio. É só questão de esperar a primeira fagulha. Voa tudo pelos ares. Tô quase pronta. <risos> que foi? Lembra a primeira vez que a gente saiu? horas nesse banheiro. Troquei mais cinco vezes de roupa. Prendia, soltava o cabelo. Hum. Ah, é. hum. A gente vai se atrasar. A gente tem hora. Não tem problema. Sei de filtrado. Deixa eu parar de fumar? Eu parei. E tá nervosa assim por quê? Por causa do problema que tá lá dentro ou por causa do problema que ainda vai chegar? Me dá esse chão aqui. Raquel, Raquel, é sem briga. É sem briga, Raquel, por favor. Não, tá bom, você relaxa só. Tá, perfeito. Oiê. Oiê. Oiê. Oiê. Mas o que você teve mesmo? Acidente vascular isquêmico. Deus é mais, mulher. Gente, é sorte que eu tava com a Cel, que é enfermeira, né? Falando na Céu, é, não trago boas notícias. Ela tá vindo com a Maluca. Quem? Com a Silvia? Coitado, eu tenho pena dela. Pois é, ela me mandou mensagem dizendo que ia trazer, pediu pra gente dar mais uma chance e pra gente ser gentil gentil com a Silvia. Quem é essa? Eu vou pegar uma cerveja, alguém quer? Eu, pelo amor hum, de Deus Eu vou começar, Por favor Quem é essa, gente? Tô ficando curiosa É a versão ruiva do Capê Sendo é. bem sincera Oi, gente Só um minutinho Posso roubar aqui, rapidinho? Um ah, amor, a Cel tá vindo com a Silvia. Que? Ah não, Vicente... Não, escute, eu não sei. A, a Silvia deve ter feito algum tipo de chantagem emocional com ela. Eu não sei. Mas vamos dar um crédito. Pela céu. Ah, meu Deus. Que maravilha. Vem pela frente, né? Malu, por favor. Ah. Sem briga. Eu tô pedindo isso pra todo mundo. Eu, Vicente? Malu, Malu por favor. Vou te esperar lá fora, tá? Tá tudo bem? Uhum. Tá tudo bem mesmo? Você não muda, né? Não tô entendendo. Essa historinha de ficar com homem, ficar com mulher... Vai começar? Não. Só vim pegar uma água mesmo. Uhum. Ei. Você tá com ciúme? <risos> menos, Diana. Bem menos. Eu, hein? Ó, pra ali acha, né? A coisa mais linda desse mundo. Diana, hum. não me faz perder a paciência que eu ainda tenho com você? Eu não tô fazendo nada, só disse que ela é linda. Você me prometeu que ia ficar quieta. Quieta, né, amor? Não morta. Ai, oh, Deus. <risos> Chata, sério, foi mesmo. Eu falei pra Acha. Eu quase virei esse Rio de Janeiro do avesso. Eu olhei mais de, sei lá, mais de 30 casas até encontrar essa aqui. Ou tava tudo caindo os pedaços ou completamente fora do meu orçamento. Aí. Você é louco de abrir um centro cultural num momento como esse, tão horroroso. É, é. Louco é quem apoia isso daí, né? Não, isso é verdade. Não, é? Eu já não como. É. Oi, gente. Tudo bem? É. Tudo bem. Olha, eu. Muito obrigada pelo convite. Não fui, o Juliano. Prazer. Aisha. Silvia. Ih, já vi uma cena bem parecida com essa antes. É... Quer que eu abra? Que é o... Malu Nara tá chamando. A uma sorte com essa casa, viu? Bonita. E o que é que você tá me olhando assim? Céu. Silvia hum? Ju? Ela acabou de passar lá pra dentro. O negócio tá feio pro seu lado, hein? Né? Pois é. Hum. A Patrícia, vamos, vamos lá pra cá. Não, Silvia estou indo. Indo aonde? Ah, mas, embora. Mas já? Não? Que, por quê? A gente nem conseguiu conversar direito ainda. Não, tem que ir, Não, por favor. Você não vai me deixar aqui sozinho com esse pé de sapato maluco. Ah, tá, acabou? Tá, só por solidariedade a você. pouquinho então. só. Oh, tá. Mas só um pouquinho. Um pouquinho? Um tuptipeu. Um tuptipê. Um tuptipê. Pegar uma cerveja, pegar uma cerveja. Vamos, vamos lá. Já volto, menino. Eu tava te procurando. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Só tava aqui pensando mesmo. Em que? Na minha vida. Jo, eu tentei tanto falar com você. eu na é é boa. Eu tô passando por um momento péssimo lá em casa. As coisas estão horrorosas, então assim... Eu só eu queria não... te pedir desculpas. Eu fui uma babaca, eu sei. Mas, ó, eu... eu adoro você. Você já parou pra pensar que, ou você tá correndo atrás da Malu, ou então você tá ficando com qualquer pessoa achando que ela vai te fazer parar de correr atrás da Malu? Tô tentando fazer diferente. Ah, não precisa pedir desculpa, não. A gente continua, amigo. Oi, Ju. A Nara de... Ah, droga. Malu, Malu, espera. Vambora, Nara. Malu, espera. Eu não tô falando com você. Vambora. Dá pra você... Dá pra você não Você um vai ouvir. Malu, deixa eu não ficar. tô falando com você. Vamos embora. Calma, deixa... Juliana, de Deixa. Você... Não, não, não! Tá de você, eu não esperava. Vamos. Eu sabia que ia dar merda. Silvia, fica quieta. Tá? Malu. Malu, para! Esse ataque foi por causa da Ju com a Raquel? Hã? Você sabia disso? Não, Nara, esse ataque é por causa da Juliana. Fala Ela se diz uma das minhas melhores amigas. Tá me fazendo de palhaça? Quem tá me fazendo de palhaça é você! Você nem ouviu o que ela tinha pra dizer? Eu não tem nada pra ouvir, não. O que que foi, Nara? Você tá assim por causa da Raquel. Hum, vai, você vai ficar aí? Vou. Eu vou ficar aqui. E você vai pra casa e aproveita pra pensar nesse show que você deu aqui. Coisa ridícula. Que confusão, hein? Nossa, nem me fala, viu? Eu pedi tanto pra elas não brigarem, sabe? Mas quer saber? Foi depois que a Raquel chegou não, a Raquel, Eu sei, que eu sei, que ela fez um monte de besteira, ah. mas agora ela tava quieta, não é dela. A Ju que já devia ter falado com a Malu. Ah, isso é verdade. Ele é muito complicado. Vou te falar. Olha é mulher lá. Nara. Pode não. Hum. Nada. Hum. Nada. Hum. não, não. Não, atende. Hum. Já não vou atender. Atende. Isso... Será que aconteceu alguma coisa? Atende. Hum. Quer ver? Oi, Nara. Nara, olha só. Não vou me meter na sua briga com a Malu. É o... Esse cara... é o quê? Agora? O que foi? Thank you.